Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucarte e pro giro de notícias dessa semana. E essa semana começou quente também, pessoal, no mundo dos games. E o que nós tivemos aqui? Desenvolvimento de Cyberpunk 2077 está completo. O jogo aguardadíssimo, ele foi a gold, como se dizem. A gold é quando o jogo é finalizado. E ele está pronto tanto para ser feito o upload para os servidores de distribuição digital, como ser impresso nas mídias físicas. E o que a notícia está dizendo aqui? Tem um tweet da CD Projekt Red dizendo Cyberpunk has gone gold. See you in Night City em November 9th Quer dizer o okay, que? Então o jogo tá pronto E vai ser lançado no dia 19 de novembro, galera Anotem aí o jogo que vai ser lançado para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Xbox Series X e S Também, PC e Google Stadia e falando ainda em Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red vai fazer uma nova apresentação agora no dia 15. Do que se trata essa apresentação? Vai ser relacionado aos veículos futuristas. Eles até colocaram, usam bastante o Twitter, né? E no Twitter eles colocaram aqui. A empresa promete mostrar mais detalhes dos carros e motos de Cyberpunk, bem como novos trechos de gameplay, de anúncios e mais. Então quem quiser saber mais ainda de Cyberpunk 2077, vai poder conferir agora a apresentação do dia 15 de outubro. Ela vai ser às 13 horas do do horário de Brasília e vai poder ser acompanhado na página do YouTube da CD Project Red. Bom, galera, ainda falando em Cyberpunk, já que a gente tá falando do jogo, do lançamento, ele chegando no dia 19 de novembro, por que não então falar dos requisitos da versão PC, tá? Não é exatamente uma notícia nova, mas a CD Project Red trouxe pra gente o que quais são os requisitos mínimos e os requisitos recomendados. Geralmente os requisitos mínimos para quem não tem muita familiaridade com os jogos de PC são o mínimo que você vai precisar para rodar o jogo razoavelmente bem. Entre 30 a 40 FPS Provavelmente a resolução base de Full HD né? Mas vamos dar uma olhada O que está que sendo pedido aqui Requisitos mínimos o Sistema operacional Windows 7 ou Windows 10 Provavelmente todos que estão assistindo esse vídeo Devem utilizar o Windows 10 Se tornar um sistema padrão né? Um processador Core i5-3570 Que seria um processador de terceira geração É um processador Que se encontra razoavelmente fácil no mercado Ou um AMD FX-8310 Tá? É um processador da AMD também padrão 8GB de RAM Pouca coisa, não é muita coisa DirectX 12, normal, placas de vídeo Que seriam mais importantes nesse setup tá? Uma GTX 780 de 3GB Ou uma RX 470 São placas modestas Que provavelmente quem tem um PC de 3 anos pra cá Ou 4 anos tem essa placa Então vai conseguir rodar o jogo no mínimo Tá? Vai conseguir ter a experiência minimamente aceitável para poder brincar com o jogo. Mas as configurações recomendadas que geralmente ficam entre médium, high, dependendo do seu setup, vai pedir no mínimo o que? Um Core i7-4790, que seria um i7 de quarta geração, rodando no Windows 10, ou um Ryzen 3 3200G. Tá? Esse Ryzen 3 3200G é a versão do processador com chip gráfico integrado. Obviamente que para um jogo como Cyberpunk você não vai utilizar o chip gráfico integrado do processador para rodar ele. Né? Mas em placa de vídeo, o que, que ele pede? Já pede um pouquinho mais. Uma GTX 1060 de 6GB né? ou uma Radeon R9 Fury. Também são placas uh, que se encontram no mercado, foram comercializadas durante muito tempo. Então, para quem tem um computador montado de 3 a 2 anos para cá, com toda certeza deve ter placas de vídeo com essa faixa de desempenho. Em ambos os casos, tá? ele pede 70 GB de espaço e ele recomenda o uso do SSD. E os jogos agora têm feito essa recomendação de uso do SSD para facilitar o loading, etc. Então tá aí as configurações de requisitos mínimos e recomendados para rodar Cyberpunk 2077 que chega no dia 19 de novembro para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia. Legal? É isso aí pessoal, agora notícia da Nintendo, tá? A empresa fez duas apresentações no dia 7 de outubro dessa semana, tá? uma sobre o Hyrule Warriors Age of Calamity, que chega no dia 20 de novembro, e do Pikmin 3, que é o relançamento da versão do Wii U, na verdade é a versão Deluxe, que vai chegar no Switch agora no dia 30 de outubro, tá? Então a empresa pegou, mostrou aproximadamente 40 minutos de gameplay de cada um dos jogos, tá? E vocês podem dar uma conferida aqui, o Pikmin 3 não tem muita diferença tá, em relação ao Wii U Mas para quem não jogou a versão do Wii U pode ser bastante interessante O jogo vem remasterizado, já naquela época, no lançamento em 2013, ele já tinha bons gráficos Era um jogo muito bonito né? Então não tem muito segredo, é aquele mesmo velho Pikmin que todo mundo está acostumado Chega agora no dia 30 e em relação ao Hyrule Warriors, a empresa mostrou mais um pouco do gameplay, dessa vez focou bastante na Urbosa, a campeã do Zelda Breath of the Wild, e agora está mostrando uma batalha contra o Iga Blade Master. Né? É interessante, não vou deixar rodando muito do gameplay aqui, porque muita gente não quer pegar spoiler do jogo, né? a gente aqui no canal mesmo não acompanhou os eventos da Treehouse, né? porque quer ter o um mínimo de spoiler possível para ter a, a melhor experiência que o jogo pode oferecer, ter as surpresas, saber o que, que aconteceu no decorrer dessa guerra que culminou na vitória do Calamity Ganon, né? Isso não é spoiler para quem já jogou Breath of the Wild. Mas é isso aí, Nintendo Tree Houses, com um evento muito legal agora no dia 7. Quem quiser é só chegar lá no YouTube e dar uma olhadinha nos gameplays que foram apresentados. Pessoal, agora no dia 8 teve uma notícia Simplesmente excepcional para os fãs de Mortal Kombat Foi anunciado o Kombat Pack 2 Com três personagens inéditos e completamente inesperados Primeiro vem a Milena né? Depois o Rain E agora assim uma surpresa completa O Rambo John Rambo está no Mortal Kombat Isso é sensacional Ele vai ser dublado pelo próprio Sylvester Stallone E vai ser a primeira vez que a gente vai poder ver Nos videogames o Rambo lutando contra o Exterminador do futuro, isso só o Mortal Kombat pode oferecer pra gente. E o mais interessante, que vai poder ter um upgrade gratuito da geração anterior para a nova geração, ou seja, se você tem o jogo no Playstation 4, vai poder fazer upgrade do jogo gratuito pro Playstation 5, tá? algo que todas as produtoras deveriam fazer, mas que só a Warner tá oferecendo por enquanto com o Mortal Kombat e alguns outros jogos separadamente. Tá, então ele vai chegar no dia 17 de novembro de 2020. É até interessante a gente dar uma olhada na notícia aqui para ver o que, que o pessoal da Voxel trouxe. Tá, Ed Boon já tinha prometido que receberíamos grandes novidades hoje, mas nem o fã mais otimista da série poderia imaginar o que vinha por aí. Em uma penca de anúncios agora sabemos que os novos lutadores Rambo, Rain e Milena farão parte do elenco de Mortal Kombat 11 Ultimate. É, e o trailer é o que a gente estava passando. Entre os novos lutadores do Combat Pack 2, o maior destaque é o Soldado Rambo, que será dublado pelo próprio Sylvester Stallone, que interpretou o personagem em cinco filmes de ação atemporais. A edição ultimate de Mortal Kombat 11 vai reunir todo o conteúdo que já foi lançado para o jogo até agora, com dois Combat Packs e a extensão Aftermath. Melhor de tudo, o jogo pode ter um upgrade grátis para a próxima geração de consoles. Então, se você possui o um jogo no Playstation 4 e Xbox One, poderá migrar sem custos adicionais para o Playstation 5 e Xbox Series X. Então é isso aí galera, dia 17 de novembro, Mortal Kombat 11 Ultimate, com personagens incríveis para a gente poder se matar à vontade, recomendadíssimo para todas as plataformas que ele tiver disponível, joga Mortal Kombat que você não vai se arrepender. Bom, e falando de nova geração de consoles, temos a notícia que a Gearbox afirma que a diferença entre Playstation 4 e Playstation 5 é a maior já vista. Randy Pitchford diz que o salto geracional para Playstation 5 é o maior visto desde os anos 90. Então vamos dar uma lida rápida para ver o que o que Randy diz pra gente. Acho que os consumidores perceberão o quão profunda é a diferença da capacidade de rendimento das novas plataformas, é absolutamente surreal. O salto com o PlayStation 5 e o Xbox Series X é o maior já visto na história das gerações de console, incluindo o 2D para o 3D. Vai mudar o jeito que pensamos sobre cada parte das nossas experiências. No entanto, será difícil ver isso nos jogos de lançamento, pois muitos deles foram desenvolvidos antes. Gente, isso que ele está dizendo na minha opinião é um absurdo. Tá? Porque é claro que sim tem um salto gigantesco de uma geração para outra Nós temos arquiteturas bem mais modernas no Xbox Series X e no Playstation 5 Mas aí dizer que a transição do, da geração Playstation 4 Que já tem jogos muito bem estruturados, graficamente muito legais Packs the Last of Us, Horizon Zero Dawn Para dizer que vai ter um impacto tão grande Quanto a mudança de paradigmas da, da geração 2D de 16 bits para 3D de 32 ou 64 eu acho que ele tá um pouquinho descolado da realidade, o Randy, né? Mas é claro, vai ser um salto de direção interessante, gráficos muito melhores, o que nos faz acreditar que ele tá errado. Quando ele diz, no entanto, será difícil ver isso nos jogos de lançamento, pois muitos deles foram desenvolvidos antes. Gente, os jogos de lançamento da geração 32 e 64 bits quebraram paradigma com relação aos jogos 2D. Pega Super Mario 64, um jogo sensacional, maravilhoso, que trouxe um mundo 3D completamente novo, vivo, que cheio de possibilidades. Isso foi uma quebra grande de paradigma, foi uma verdadeira ruptura. Mas dizer que a geração PlayStation 4 para PlayStation 5 vai ter uma quebra de paradigmas tão grande? Olha, é só jogando para saber, mas acho muito difícil que isso aconteça, de qualquer maneira tá aí, ele tá dizendo que vai ser um salto incrível de performance entre uma geração e outra, vamos aguardar pra ver né, assim que os preços dos consoles diminuírem só um pouquinho né, porque realmente pagar 5 pau no Playstation 5 ou 5 pau no Series X ainda é muita grana pro nosso bolsinho judiado né. E falando em PlayStation 5, galera, o que, que a gente teve de notícia do console? A Sony fez um tear down na verdade, desmontou o console para mostrar como ele é por dentro. E o que, que a gente vê logo de cara? Que o PlayStation 5 é um senhor Bitelo, né? É um console grande pra caramba. Mas uma coisa interessante é que ele tem essas laterais né, destacáveis. Então pode ser que tenham edições especiais em que você só pega e troca o faceplate do console. Isso daí pode ser muito legal, traz bastante possibilidade e se mostra também que tem um sistema de refrigeramento muito interessante tá? a gente vai até dar uma adiantada um pouco né? e vai direto também para outro ponto, gente, dá uma olhada aqui, essa é a entrada do SSD tá? do Playstation 5 ainda não temos as marcas que que anunciaram compatibilidade com o console, porque ele tem uma controladora própria, tende ainda a ser muito caro no começo, mas pode-se ver pelo localização dos parafusos que nós vamos ter diversos tamanhos e possibilidades de compatibilidade, isso é muito interessante. E um pouquinho diferente do que o pessoal tem criticado, porque o Playstation 5 ele vai vir com aproximadamente 660 GB de espaço livre, então, o SSD dele interno é 850 GB e vai ter 660 GB livre de espaço, mas a Apesar de ser um espaço pequeno frente aos jogos que vão vir para a próxima geração, é interessante a gente notar que ele vem com esse SSD on-board, espetado na placa, e fora isso nós temos o espaço para slot de um outro SSD, então ele vem com um espaço razoável para quem quer começar a jogar e permite uma expansão. Mantendo o desempenho e velocidade, não é igual no PlayStation 4, em que se a gente teria que trocar o HD mecânico ou se enchesse o tamanho do HD, ia ter que colocar um dispositivo externo, um HD externo com muito menos desempenho. Não, o videogame ele já vem com uma memória interna robusta, com uma possibilidade de expansão que vai preservar o desempenho do console. Isso é muito interessante. Tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada aqui para a parte em que mostra o aqui tem o desmontado do console, né? E aqui, tá? Essa é a APU do console, que na verdade a APU é o processador com o vídeo junto Então a gente pode dar uma olhada que é um projeto muito bem feito E tomara, Sony, tomara que ele venha livre de defeitos Mas pelo que a gente vê nesse vídeo né, do Teardown, né, da desmontagem do Playstation 5 Que é um console muito bem feito, muito construído, é uma bela peça de engenharia tá? E tende a não dar problemas, a gente brinca do tamanho, o console é grande Mas antes ele seja grande com bom espaço para circulação de ar, aí uh, pasta térmica, que na verdade não é uma pasta térmica, é um, uma substância de metal líquido, né? Então de ver que a Sony ela tá colocando grandes esforços para deixar o console muito bem acabado. Então vamos torcer para que aí o console venha direitinho, livre de problemas e que possa fazer com que todos comprem assim que o <risos> seu preço baixar porque ainda assim tá muito caro, Sony, 500 dólares lá fora. Dá pro pessoal pagar. 500 dólares para quem ganha em dólar é tranquilo. Mas 500 dólares para quem ganha em real e tem a moeda cotada na data da gravação desse vídeo a 5,60 não é fácil. Então, fazer aquele esforço pra baixar um pouquinho, né? Acho que dá uma boa ajuda, não dá? Mas é isso aí, gente. Olha só. Playstation 5 em pedaços. Mas mostrando que o console aí é muito bem feito. E tende a não dar problemas. Tá legal? Gente, e por último, mas não menos importante... Que notícia maravilhosa se ela se concretizar, tá? O líder de hardware da SEGA, né, Yusuke Okunari, ele deu uma entrevista e falou sobre possíveis consoles mini. Para quem não sabe, a SEGA lançou há pouco tempo o Mega Drive Mini, que foi um console muito, muito, mas muito bem feito. Tá, veio com 40 jogos robustos Uma linha excelente Controles bem feitos, tudo muito legal No videogame, emulação ótima tá? Vale muito a pena para quem não tem O Mega Drive, não teve experiência, comprar o Mega Drive Mini, porque foi um console realmente Que veio com uma surpresa assim foi um console assim, muito legal, uma surpresa maravilhosa, então eu recomendo a todos que pelo menos deem uma olhada para quem se interessa pela história da SEGA. E o que a notícia diz aqui? Que o próximo console miniatura da SEGA pode ser um Dreamcast Mini de acordo com o líder da linha de hardware da empresa Yusuke Okunari. Discutindo o futuro dos mini consoles da SEGA na última entrevista na Famitsu, Okunari contou que o próximo projeto da SEGA explorando a nostalgia deve atingir um público mais amplo que o do Game Gear Micro, que foi lançado exclusivamente no Japão este mês. Esse Game Gear Micro a gente nem considera porque é um console console é praticamente do tamanho de um chaveiro, não dá pra ver o tamanho da tela, jogar, esse aí a gente esquece, tá? Vamos focar só no Mega Drive Mini, que foi um tiro certeiro deles. Né? E o que eles dizem? Para o próximo Mini, estamos considerando tudo que foi imaginado por todos, disse ele. Claro, isso não significa que podemos realizar todos eles. Também estamos pensando em projetos que ninguém imaginou. É que a gente corre mais um pouco. Acho que para o próximo, podemos ir com um conceito próximo ao Mega Drive Mini. Se tiver que dizer alguns nomes, poderia ser um SG-1000 um Dreamcast Mini, explicou o produtor da SEGA. Gente, se ele coloca um SG-1000, que foi o primeiro console da SEGA no Japão, pouquíssimo conhecido e que sinceramente não é levado muito em consideração, quando comparado com um Dreamcast, gente, tá mais do que na cara que tem aí tem por trás dos panos tem um Dreamcast Mini sendo desenvolvido. E o Dreamcast Mini vindo pro mercado seria muito legal. Por quê? Porque o Dreamcast ele tem uma... Biblioteca de jogos robusta, sabe? Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Shenmue, Power Stone, Virtual Tennis, os Virtual Fighter 3, sabe? São muitos jogos bons, jogos de a rodo da SNK, a Capcom lançando Marvel Capcom, Marvel Capcom 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Soul Calibur. Então o Dreamcast tem milhares de possibilidades, a gente pode ter um Dreamcast Mini que faz o upscale dos jogos a 1080p A gente também não pode esquecer que o Dreamcast ele veio com um modem embutido Foi o, basicamente o console que começou com, a, com os jogos online E por que não um Dreamcast Mini deixar que ele seja compatível com Wi-Fi ou cabo de rede para que ele possa se conectar à internet e colocar esses jogos do Dreamcast Mini online? Já pensou poder voltar a jogar seu calibur? Jogar todos os jogos online da empresa? Já pensou? Seria muito legal ou sonho maior ainda? Com o Dreamcast Mini e os seus jogos online, reativar os servidores dos jogos do Dreamcast. Já pensou, pelo menos, por um período de tempo determinado? Olha, as possibilidades são inúmeras. A Sega tem a faca e o queijo na mão para poder trazer para os seus fãs, para os jogadores, até para o conhecimento de novas gerações, um console que foi simplesmente espetacular. Sega, se puder, esquece SG1000, ninguém quer saber dele. Traz o Dreamcast Mini, por favor. Traz, que a gente pega, traz pra vocês no canal, mostra cada detalhe, compara com o Dreamcast original, assim dizendo. E vamos ser todos muito felizes com isso, tá legal? Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo de notícias rápido da semana. Foi uma semana muito interessante. Para aqueles interessados em comprar o Cyberpunk, para quem está querendo saber mais sobre o PlayStation 5, quer jogar o Hyrule Waters Age of Calamity, tem até o seu interesse no Pikmin 3, porque não? Para quem não jogou no Wii U, pode ser talvez uma boa opção. Mas não a 300 reais, né, Nintendo? 300 reais no digital, porque o jogo físico não vai achar por menos de 389. Tá tudo muito caro, gente. Tá difícil comprar videogame. Galera. Retro Challenge fica por aqui, aguardando vocês no próximo vídeo com jogos, notícias, entretenimento de primeira pra vocês. E até breve. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.